Oi, é que é o uma cena da English Experience com mais um vídeo aí de hipnose para poder ajudar você aí com seus problemas seus dilemas suas dificuldades do dia a dia e eu sei que um dos maiores problemas na vida de uma pessoa é dor de cabeça. Por isso, eu trouxe o vídeo de hoje para te ajudar a acabar com a sua dor de cabeça com hipnose. Por isso, meus consagrados, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu joinha, maroto aí no vídeo, porque assim você garante que não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que eu tô trazendo aqui com exclusividade para o canal. Pois é, pessoal, não podia faltar aí trazer mais um vídeo de hipnose para dor de cabeça, porque eu sei que... Seja porque você está estudando inglês, seja porque você quer estudar inglês, seja porque você precisa estudar para alguma coisa, seja simplesmente porque você está com dor de cabeça, você não quer ficar com dor de cabeça, você quer... Botar essa dor de cabeça pra longe aí da sua vida. Então, o vídeo de hoje é específico com esse objetivo. A gente sabe que a dor de cabeça atrapalha. Nem é uma dor tão grande, mas às vezes aquela dorzinha que tá lá no fundo da sua cabeça simplesmente te desconcentra, te tira aí a sua paz de espírito, porque fica aquela coisa incômoda lá. Então, o meu vídeo de hoje é com esse foco, com esse objetivo. E eu vou trazer essa técnica exclusiva, uma nova técnica aqui para o canal para poder realmente tirar essa dor de cabeça, aliviar isso de você ir, você conseguir aí dar sequência na sua vida. Seja para você aprender inglês, seja para você estudar para alguma outra matéria, ou seja simplesmente para você ficar livre dessa dor de cabeça. Mas antes de nós irmos para essa técnica, preste muita atenção nas recomendações, nas dicas que eu vou te dar a partir de agora. É muito importante você seguir essas dicas, porque elas que vão garantir que você realmente é, consiga ter um bom aproveitamento dessa técnica e consiga realmente, no final dela, ter diminuído ou até eliminado completamente a sua dor de cabeça. Vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o ideal é que você escute esse áudio com fones de ouvido, o fone de ouvido te ajuda a concentrar, ele elimina os ruídos, as distrações que estão no ambiente externo, então você vai conseguir aproveitar essa técnica e você vai aprofundar ainda mais no transe. Segundo ponto, esteja em um lugar calmo, silencioso, eu sempre quando eu falo isso eu começo a rir, porque Existem vários vídeos de hipnose aqui no meu canal e sempre tem comentários falando que a pessoa foi interrompida, que o cachorro latiu, que a mãe chamou. Então é importante que você esteja num lugar calmo, silencioso. Se tem mais alguém aí na sua casa, avisa que você vai ficar num momentozinho aí mais calmo, mais silencioso e evite que as pessoas te chamem nesse momento para interromper a técnica. Não tem problema em ter você ser interrompido, não vai acontecer nada de, de anormal com você. O fato é que você não vai conseguir ter um aproveitamento da técnica e você vai ter que recomeçá-la. Então, para evitar você ficar recomeçando essa técnica várias vezes, avise para quem está aí na sua casa, perto de você, que você precisa de alguns minutos. De calma, de paz e de silêncio. Terceira dica: muita gente fala que não consegue ser hipnotizada, que não é hipnotizável. Gente, isso é fake news. Todo mundo consegue sim ser hipnotizado, seja num grau maior, seja num grau menor, mas todos nós somos hipnotizáveis. Nós somos hipnotizados todos os dias, no dia a dia. Sabe aquele momento que sua mente vai para um outro lugar? Ali é um transe que você está entrando. Todo mundo passa por isso várias vezes ao longo do dia, então você também consegue ser hipnotizado, então a minha dica extra é, se no primeiro momento você não conseguiu aprofundar, não conseguiu relaxar, escuta esse áudio de novo, quanto mais você escuta um áudio de hipnose, melhor fica, mais profundamente você vai, mais relaxado você se sente, então... Uh, se no primeiro momento você sentiu que não foi tão profundamente, escuta novamente. Se você sentiu que a sua dor de cabeça não eliminou completamente e ainda está incômodo, escuta novamente o áudio. Você vai perceber que quanto mais você escuta, mais a dor de cabeça vai ser aliviada. Tem pessoas que conseguem, de primeira, uh, eliminar completamente a dor de cabeça. Outras pessoas precisam escutar uma segunda vez. Enfim, perceba como você se sente aí no final dessa hipnose e se você sente necessidade, então você escuta mais uma vez. Então é isso pessoal, agora a tela vai ficar escura e quando ela ficar escura a técnica vai começar e por isso simplesmente feche seus olhos, escute o áudio, relaxe e aprofunde nesse transe. E no final do vídeo, deixe os seus comentários aqui, fala o que você achou da técnica, qual foi o resultado final dessa hipnose que você vai escutar agora.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 Quanto como você nunca se sentiu antes. Hum. Em paz. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. Respire profundamente. Solte lentamente pela boca. Você pode imaginar que a sua dor de cabeça é uma bola. Uma bola de basquete. Imagine então todo esse incômodo, toda essa dor que você está sentindo, materializando-se em um formato de uma bola de basquete. Imagine essa bola de basquete na sua mão, no mesmo peso, no mesmo diâmetro. Se você nunca pegou uma bola de basquete na mão, não tem problema, mas você é capaz de imaginar uma bola de basquete na sua mão. E Logo, logo, essa bola de basquete vai explodir vai explodir lentamente, vai se transformar numa nuvem de poeira. E se na hora que ela explodir, você vai perceber que ela vai diminuir de tamanho, uma nova bola, um pouco menor, vai se formar no lugar dela. Eu vou contar de 5 a 1 um, e essa bola de basquete vai explodir. Quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos e essa bola de basquete vai explodir, virar uma nuvem de poeira e diminuir de tamanho. 5, 4, 3, 2, 1, explodindo, muito bem, você percebe que ela vai se transformando numa nuvem de poeira e uma nova bola vai se formando, um pouco menor, isso, agora você pode imaginar uma bola de vôlei e aquela dor de cabeça que era muito grande foi diminuindo na medida em que essa bola vai diminuindo agora essa bola está um pouco menor e você vai se sentindo melhor mais leve, mais em paz, isso mesmo, muito bem, tome uma respiração profunda, e mais uma vez eu vou contar de 5 a 1 um. quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos, essa bola mais uma vez vai explodir, vai virar uma nuvem de fumaça, então uma nova bola, um pouco menor, vai tomar o lugar dessa outra bola, tome uma respiração profunda 5, 4 3, 2, 1, isso mesmo, muito bem. Você percebe que essa bola explodiu, uma nuvem de poeira se formou, e agora na sua mão tem uma bola do tamanho de uma bola de handball. Talvez você nunca tenha pego uma bola de handball, mas você consegue imaginar que ela é menor do que o tamanho de uma bola de vôlei. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. Eu vou contar de 5 a 1. Um. Quando eu terminar de contar, essa bola vai explodir, virar uma nuvem de poeira em seu lugar. Vai surgir uma bola um pouco menor. E Na medida que essa bola vai diminuindo de tamanho, a sua dor de cabeça vai regredindo, vai sumindo, sumindo, diminuindo. Isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem, essa bola explode, uma nuvem de poeira aparece em seu lugar e uma nova bola, do tamanho de uma bola de tênis, surge em seu lugar. Você percebe que aquela dor de cabeça que era tão incômoda no início, já começa a diminuir, sumir, sumindo, sumindo, desaparecendo, isso mesmo, muito bem. Tome mais uma respiração profunda. E mais uma vez eu vou contar de 5 a 1. Um. Quando eu terminar de contar, eu vou estalar os meus dedos, essa bola vai explodir. E uma bola um pouco menor vai aparecer em seu lugar. 5... 4, três dois um então essa bola explode uma nuvem de poeira se forma e uma bola um pouco menor aparece seu lugar uma bola do tamanho de uma bola de tênis e agora você consegue sentir essa bola em apenas uma mão você percebe como ela tá menor mais leve muito mais leve isso mesmo, muito bem então, mais uma respiração profunda e eu vou contar de 5 a 1 um, e cada número que eu conto você vai aprofundando e relaxando e quando eu terminar de contar eu vou instalar os meus dedos e essa bola mais uma vez vai explodir, se transformando em uma nuvem de poeira e em seu é lugar aparecendo uma bola ainda menor 5, 4 3 2 e um. isso, ela explode em seu lugar aparece uma nuvem de poeira então surge uma bola do tamanho de uma bola de golfe isso mesmo você agora consegue até pegar com apenas dois dedinhos uma bola tão minúscula tão pequena mas que você sabe que essa dor de cabeça pode diminuir ainda mais eu vou contar de 5 a 1 um. quando eu terminar de contar essa bola vai explodir em seu lugar vai aparecer uma bola ainda menor 5, 4, 3, 2, 1 Mais uma vez essa bola explode Em seu lugar aparece uma nuvem de poeira E surge uma bola do tamanho de uma bolinha de gude E agora você pega ela com apenas dois dedos E olha para ela e vê o quanto ela é pequena Mas ela pode ficar ainda menor E ela vai Isso, tome uma respiração profunda Respire profundamente Eu vou contar de 5 a 1 um. 5, 4, 3, 2, 1, e ela explode surgindo uma nuvem de fumaça e aparecendo no seu dedinho apenas uma bolinha do tamanho de um caroço de arroz, tão pequeno e tão minúsculo, você fala que aquilo simplesmente te afeta, não te incomoda, mas apenas para ter certeza nós vamos diminuí-la ainda mais. Isso mesmo, muito bem. toma uma respiração profunda. Cinco, quatro, três, dois, um. E ela explode. Isso, explode completamente. E apenas uma nuvem de poeira fica no ar. Você tenta encontrar em seus dedos aquela bola que existia, mas já não tem mais nenhuma bola. Aquela dor, aquele incômodo já não está mais presente em você. E agora para você sentir a sua mente totalmente leve, em paz, uma sensação de bem-estar, eu vou pedir você para tomar uma respiração profunda e qualquer dor ou desconforto que ainda esteja em você, quando você soprar lentamente, você vai perceber que vai sair, vai ser exalido de você. Isso mesmo, tome uma respiração profunda e solte lentamente pela boca. Bem lentamente, perceba que na medida que você sopra, qualquer dor, desconforto, que ainda poderia estar presente, vai indo embora para longe, longe, longe, longe, como se fosse uma nuvem de poeira. Aquela nuvem que foi a última explosão que houve, indo embora para longe, longe, muito longe. Tome mais uma respiração profunda e solte lentamente pela boca. Sentindo toda a dor, desconforto, indo embora para longe, longe, muito longe. Isso mesmo, muito bem. E se você sentir necessidade, tome mais uma respiração profunda. E mais uma vez, sopre e veja qualquer dor, desconforto, indo embora para longe. Longe, muito longe. Isso, muito bem. Sinta-se merecedor, merecedora